vir de estar aqui com vocês 75, quando um grupo conseguiu que, na Conferência da Mulher de Beijing, fosse introduzido o famoso Parágrafo 75, na Declaração e Plano de Ação, daquela é conferência, onde, pela primeira vez, se falava sobre gênero e ciência e se mostrava importante de ter ah, essa questão como uma questão nos estudos de gênero também. Depois disso, se avançou muito. Eu vou deixar aqui para vocês esse é, conjunto de relatórios internacionais que, em diferentes momentos, trouxeram esse tema e fizeram, né? Mas por que, que é importante uma perspectiva de gênero na ciência? Você pode olhar isso por várias razões. Uma razão dos direitos humanos, é, toda mulher tem direito a uma educação científica, não tem razões científicas e econômicas, no sentido que uh, se nós não, não dermos -der às mulheres as mesmas oportunidades, é o próprio país que estará se privando de metade das suas mentes uh, científicas, razões sociais também e, uh, e, e razões de perspectiva. Porque eu acho que nesses últimos 20 anos, chegou a verificar grandes avanços na pesquisa, uh, um conhecimento consolidado, uh, mas apesar de tudo isso, algumas uh, questões permanecem: a segregação horizontal e vertical no sentido de homens e mulheres ocupando um espaços diferenciados na ciência, ainda que a, as diferenças possam variar de forma substantiva nos diferentes. Eh, países. Em todos os países como nós já vimos, as mulheres ocupam uh, raramente as posições mais altas. Né? Eu acho que nesses 20 anos a gente chegou a uma conclusão agora que é um pouco importante assim. para todo mundo quando a gente fala. Porque eu acho que depois desses anos de olhando tudo isso, o que se constata é que mais mulheres levam uma melhor ciência. Não é por causa de Tá? E isso talvez seja um pouco chocante mesmo para cientistas ouvindo isso. E eu acho que talvez fique uma forma mais amena e mais elegante, não na boca de uma feminista rábida que fala isso, mas num discurso do comissário da Pesquisa Ciência e Inovação da Comissão Europeia, que no lançamento do mesmo relatório em maio deste ano, disse isso. Gender equal science is better science. E eu acho que é isso que nós temos que pôr na cabeça de todo mundo. Todas as outras razões são, de fato, importantes, mas essa é uma razão fundamental. Nós queremos... Nenhum país hoje pode almejar o um desenvolvimento se não tiver ciência e tecnologia na base e nenhum país vai atingir o seu máximo se não envolver metade da sua população nesses esforço. Então, eu acho que, que é, é essa a questão. E eu quero uh, mostrar um pouco como é que se evoluiu até chegar a isso, usando o, a forma bastante simpática, e eu acho que inovadora, que é a Londa Schiedinger, que é a professora que coordena o projeto Gendered innovation tem para dizer o, porquê, o que a gente deve fazer para chegar a uma equidade de gênero na ciência. E ela tem três estágios. Fix the numbers, consertar os números. Fix the institutions, consertar as instituições. E fix the knowledge, consertar o conhecimento. Eu acho que o relatório da vir nos traz dados informações que nos fazem pensar em todas essas etapas. E eu queria uh, rapidamente passar por elas com vocês. Primeiro, consertar os números. Para consertar os números, nós temos que ter números antes de ir. E isso foi um esforço hercúleo no começo, da, de quando a gente olhava a questão de gerenciência. Não tinha. Não existiam dados segregados por sexo desagregados por sexo em muitos países, em muitas áreas. A União Europeia foi absolutamente pioneira. Ela tinha ela instituiu um grupo chamado Helsinki Group, que reuniu os 27 países para discutir a questão de gênero de ciência. E uma das coisas que elas mais pediram foram indicadores confiáveis. E, finalmente, já há alguns anos, elas publicam as figures A cada três anos, a União Europeia emite um relatório com indicadores ultra sérios e confiáveis sobre como estão as mulheres na área da ciência, tecnologia e inovação. Mas isso é uma exceção. Tanto assim, que a própria Unesco agora tem esse outro projeto ultra interessante chamado Saga Onde exatamente ela tenta montar novamente um toolkit para que os países possam ter indicadores confiáveis de, de na área de ciência e tecnologia. O, o toolkit está disponível, a lista de indicadores está disponível, uma lista ultra completa, todos os aspectos que temos que olhar, não apenas de educação e, e distribuição da força de trabalho, mas vários outros, ah, porque, de fato, o que a gente vê é que, como dizia uma amiga minha que eu gosto muito, a gente valoriza o que a gente mede, mas, muitas vezes, a gente não mede o que a gente valoriza. Então, é absolutamente central ter ah, dados confiáveis e eu acho que o relatório você vê, mostra claramente a importância disso, porque aqui no Brasil nós temos uma coisa um pouco, ah, enfim, desequilibrada. O CNPq, como a própria Marcia mostrou, faz um excelente trabalho, não só nos dá estatísticas desagregadas por sexo e série histórica, como também tem aqueles outros projetos de visibilidade da mulher da ciência que são muito interessantes e bem feitos e que permitem a gente ver os dados que a Márcia já mostrou, né? como na base da pirâmide, nós, as mulheres, estão ali. Agora, o mais surpreendente é que a CAPES, que tem talvez a base de dados mais confiável sobre a pós da brasileira, não faz isso. Ela não tem um indicador desagregado por sexo no seu geocase. Nenhum. Não é. Número de alunos não tem. Número de professores não tem. É uma coisa espantosa. No entanto, eles deram os microdados o CGE para fazer esses estudos, doutores e mestres no Brasil. E aí a gente vê que é uma base absolutamente preciosa. De modo que isso, eu acho que seria um esforço Importante pra gente pedir para cá que, que altere essas suas, né? Então, como, como a gente vê, uh, o que nos permite ter essas estatísticas? Algumas coisas que já foram faladas aqui. Antes você não tinha número, então você não sabia o que que acontecia. Hoje você sabe, quer dizer... Muitas das cientistas, bem -so, cientistas dizem, eu nunca tive problema. Ótimo, nem eu. No entanto, se você olha os números, e como cientista você tem que olhar as desses, você percebe que não é assim. Não só não é assim para todas as mulheres, como as diferenças nos países são enormes. Se você pensar na arte, instituições as inscrições, fixe e instituição, porque o que ela mostra muito claramente é que quando a gente começou a estudar isso, a gente achava que a gente tinha que consertar as mulheres. As mulheres é que tinham que se interessar por ciência, que entrar na carreira, que ter certeza que se adaptavam, que falaram... Não é verdade, gente. É como a Bárcia já comentou. Quer dizer, você tem que entender que os, os processos que levam a uma carreira científica, são processos complexos e que, de fato, condicionam um pouco dentro das instituições os diversos lugares onde mulheres e homens se situam. E isso através de vários processos, desde a atração e do recrutamento até os processos de qualificação, treinamento e avanço na carreira. Através de processos complexos que são socialmente determinados e culturalmente informados, que, que tem a ver com acesso a redes sociais, acessos a recursos e infraestrutura, a possibilidade de negociação, acesso ao financiamento de pesquisa, como é que se avalia excelência. E eu acho que o interessante do... do, do, do Relatório é que ele tem indicadores que muito claramente nos indicam ah, como, como ah, esses processos se refletem também na, na, no, no modelo de publicações. Quando o Dante nos, nos mostra que as mulheres não publicam em colaboração, isso e então, que elas não conseguem estabelecer as redes das mesmas formas que os cientistas homens. Muito, não, mesmo internamente, porque não só internacionalmente elas não publicam colaboração, mas também internamente não é Então, o relatório nos confirma né, algumas dessas coisas que são bastante interessantes. Ah. Mas, de novo, como a gente também já discutiu e falando aqui uma palavra não muito bonita de ação afirmativa, eu acho que a gente deveria mais se, se fixar em como mudar instituições e como trazer uma perspectiva de gênero para instituições de pesquisa e ensino superior. E isso a Europa é pioneira. No último programa-quadro dela, ela financiou mais de 15 programas uh, que eram redes de tentativas de trazer a perspectiva de gênero para instituições de pesquisa e ensino superior. E eu cito aqui alguns e deixo aí para vocês. Esse EGERA é são sete instituições, uma de física, uma de ciências sociais e economia, uma na França, outra na Alemanha, algumas na Europa do Leste, tentando implementar uma mudança estrutural olhando o Esse outro, que eu também acho muito interessante, chama-se Garcia, que é tentando combater as simetrias nas carreiras científicas. Também uma rede de quatro ou cinco. Um outro programa ultra interessante aplicado na Universidade de Sussex, chama-se TIER, que, que é Gender's Colleges of Higher Education, que também tenta no âmbito da universidade. Então, não se trata mais de aplicar apenas uma, uma, uma forma de, de... Enfim, cotas, etc., mas é tentar Realmente, mudar a cultura daquela instituição. E dois programas se distinguem nisso. Um é um programa americano chamado Dance, que tem hoje 10 anos. Eles financiaram mais de 65 instituições. Uma, a instituição se uh, candidatava, tinha que ter um programa em de 10 anos, com uma avaliação depois de cinco, e hoje eles estão começando a avaliar os resultados dos primeiros uh, instituições que uh, atenderam ao programa. São mais de 60 instituições nos Estados Unidos que hoje em dia têm o selo do ADVANCE. E outro programa que também é interessantíssimo, porque também é institucional, é o Atina Swan, um programa também de igualdade de gênero da tá União Europeia. Reino Unido, que é promovido pela Royal Society, que também dá um selo de equidade de gênero das instituições que se uh, <coughs> enfim, filiam. Ou, ou, aqui, isso aí é a primeira coisa que mais de quase 100 instituições uh, já participam desse programa. E o negócio começou a ficar mais complicado, há poucos anos atrás, quando o Conselho de Pesquisa deles, o Tifi, disse que nenhuma instituição do Reino Unido receberá financiamento se eles não conseguirem, pelo menos, o primeiro nível do atendimento. Que é o nível de, de é, cobre. É cobre, prata e ouro. Essas instituições esses três níveis. Então, vocês veem que está se falando de coisa séria. Porque as instituições, de fato, começa a sentir, na carne, as consequências da não implementação de uma política de, de equidade de gênero. E por que, que isso é importante? Porque, de fato, se a gente olhar a ciência hoje, como a gente faz na ela mudou a forma de fazer. Hoje em dia, a ciência é muito mais internacional, muito mais globalizada. Em vários países. A, a, a ciência trouxe vários atores novos. Há 50 anos atrás, o Brasil, a Índia, a China estavam bem em número de publicações. Hoje em dia, são players né? em algumas áreas. Né? Além disso, os desafios científicos são muito mais complexos e exigem uma uma perspectiva muito mais interdisciplinar, né? Também aumentou exponencialmente os custos, o que significa que homens e mulheres têm que batalhar por, uh, por financiamentos muito mais altos, né? Então, e tudo isso resulta também uh, numa nova forma da construção da excelência. Na, na pesquisa de hoje. A, a construção da excelência está no fulcro, no centro da, da construção do conhecimento. E tem que ser assim. O problema é, e, e muito tempo se, se afirmava, que essa a, a procura da excelência é baseada na meritocracia com hierarquias baseadas na performance individual na construção do conhecimento científico. Uma velha tese do Merton, sociólogo que estudou muito Sociologia da Ciência. Né? E se basa na autonomia da comunidade científica. Os, os, os cientistas são autônomos para é, escolher aquelas pessoas que vão fazer a peer review e, e avaliar os seus pares. Né? Mas o que a gente vê cada vez mais é que, se isso é de fato quando você põe a lente de aumento, a coisa fica muito mais fuzzy, muito menos clara e límpida como é. E eu acho que o relatório de vocês traz também algumas coisas interessantes nessas duas, nessas duas coisas. Na internacionalização da pesquisa, ele mora, mostra claramente a dificuldade das mulheres de maior mobilidade e de maior cooperação internacional. Isso está lá, claro, como água. Né? Você pode pensar por quê? Porque você tem que voltar ao fixar as instituições, porque é consertar as instituições, tentar entender qual é a cultura que leva a isso. Né? Mas também na meritocracia, um trabalho como o de vocês permite ver claramente o que está acontecendo. Né? Quer dizer, permite ver que, de fato, as mulheres estão muito equilibradas nos indicadores que são, em geral, utilizados para determinar a excelência. Então, temos que refletir muito mais que procurar entender por que, então, as outras coisas acontecem. Por que uh, o número tão rarefeito de mulheres nas altas esferas, o que, que acontece entre essa, essas duas... Então, e o mais, acho que o mais difícil de todos é o terceiro passo, que de novo a Europa está lá, que é transformar o conhecimento, consertar a forma de produzir conhecimento. Márcia já encerrou a fala dela nesse sentido, e é, e é real. Ou seja.. A gente tem, hoje em dia, que entender que o conhecimento ah, ah, tem que ser ah, enfim, ah, produzido de uma forma que de, ah, não só ah, acolha né, a comunidade científica como um todo, homens e mulheres, mas como também as coisas que eles produzem sejam, de fato, úteis para homens e mulheres. Uh, se vocês olharem no, no uh, website que eu pus da, da Londa Schieber, vocês vão ver as, os exemplos que ela dá de pesquisas que não levaram o gênero em consideração, principalmente, mas não só, na área de medicina, por exemplo. Hoje em dia é mais do que conhecido as consequências das pesquisas feitas unicamente com homens, sobre doenças cardiovasculares, que atrasou por anos e anos ah, medicamentos mais efetivos para mulheres, a detecção adequada da, da, da, da, de um infarto em mulheres e assim por diante. Mas não só. Você tem áreas de engenharia. No começo, os cintos de, eh, dos carros Uh, foram testados só com homens altíssimos, que não ficavam grávidos, e, e deu tudo errado. Muita gente morreu por causa disso, até que se deram conta que, uh, uma pesquisa científica, de fato, você tem que ter a diversidade para poder aplicar. Então, uh, vamos olhar, eu acho que esse terceiro passo é um passo importante. Uh, então... The fix the institution, mas fix the knowledge. E para isso você precisa ter uma cultura que uh, permita-me cuidar de gênero na definição de, ag de, de agenda de pesquisa, nos processos de avaliação e monitoramento, na distribuição de financiamento, na, de, na, na, na transparência e responsabilidade dos mecanismos de seleção e promoção, já se diz que a ciência vai ficar melhor quando, tal como na música, os concursos para entrar nas orquestras foi feito atrás de um pion. Foi só então que as mulheres violinistas conseguiram ser contratadas pelas orquestras. Até então, se você olhar, é uma delícia você ver isso nas... Se você olhar um concerto há 50 anos atrás, as orquestras eram puras, não tinha nenhuma mulher. Hoje em dia tem tudo. E as, o que se diz é que a revolução foi no mecanismo de seleção e promoção. Em suma, ter de novo indicadores e estatísticos confiáveis mas sob uma lei de gênero. É fundamental que a gente consiga entender que a diversidade tem que ser considerada também na produção do conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Alice. empresas. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. É, Bárbara, os resultados aí do, da pesquisa, é, para mim é um prazer sempre, a Márcia sempre me convida a pesquisar. Dessas, eh, experiências de discutir a questão de mulher e equidade na ciência eu sou de outro mundo eh, do mundo corporativo, mas os desafios das mulheres são muito semelhantes com algumas especificidades mas o que eu tenho batalhado muito eu tenho até a, a márcia e a Alice são as parceiras né, nessa eh, jornada é de aproximar a academia das corporações, para uma troca de melhores práticas, porque nós podemos decidir vou fazer pesquisa, ou ir o mundo corporativo, assim como os homens têm, podem decidir para onde for, é, e tem trocas e avanços que na, nas corporações tem ido mais rápido, eu acho que a gente conseguiria trocar, e vice-versa, muita coisa que seria muito positiva a gente levar para lá. É, mas sempre a união e debate entre mundos diversos são, são, são mais complexos, mas eu tenho falado muito, agora vou levar, assim como eu já vim em alguns, alguns impostos para discutir a questão de gênero e ciências, eu quero... Muito levar cientistas para falar lá com as grandes empresas. Então, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho do movimento, até para gente poder ver o que, que isso poderia ser levado é, também para esse outro ano de discussão. E, primeiro, eu vou explicar o que, que é o movimento Mulher 360. O movimento Mulher é uma OCIP, é uma organização sem fins lucrativos, mantida por empresas. É o único movimento empresarial no mundo, isso quem nos orientou foi a, a, a equipe a de ONU Mulheres, que estão aí com várias iniciativas no mundo, que tem como foco ah, a questão do empoderamento econômico da mulher, ah, ou seja, a equidade de gênero, a busca de mais mulheres em cargos de liderança, e a gente trabalha é, basicamente com a comunidade empresarial. É, o, o nosso debate com essas empresas são, da, principalmente das mulheres, e a situação das mulheres e melhores práticas nas empresas, no que a gente chama vamos dizer, de entorno das empresas, que são a comunidade, existe o canal de investimento social privado e responsabilidade social das empresas, então elas também investem, e a gente tem incentivado o investimento para o desenvolvimento de mulheres na base da pirâmide, seja com projetos de empreendedorismo e outros, e na cadeia de suprimentos, que eu vou mostrar para vocês as empresas que mantêm, que são associadas no, no movimento. Elas juntas, hoje são 25, nós lançamos o um movimento em 2015 com oito empresas fundadoras, é, Nestlé, Coca-Cola, Santander, é, na época, Pombril. É, vou, vou mostrar os outros, eu vou lembrar. E hoje são 25 empresas e elas são muito grandes e é, tem uma cadeia de fornecedores clientes, cada uma delas que eu diria que é quase a, a população, é, uma grande parte da população brasileira. Se a gente pegar, a Avon com coca-cola, com pão de açúcar, com Itaú, a gente vê que isso impacta. Então, a gente trabalhando as melhores práticas dentro dessas empresas e com o cadeia de valor delas, nós temos aí um impacto é, muito grande na sociedade como um todo. Qual o trabalho que a gente desenvolve nós temos como marco conceitual do, do Movimento Mulher os EPS, não sei se vocês conhecem essa sigla, são os princípios é, de empoderamento feminino da ONU Mulheres, são princípios globais, são sete princípios. É, é ONU Mulheres com, com o Pacto Global né? e, o, e a ONU é parceira é institucional do Movimento Mulher desde a sua criação. Ah, só para localizar vocês, eu sou a gestora executiva no Movimento Mulher. Então, eu sou de uma consultoria que se chama Goldenberg e ajudei as empresas a criar esse movimento e depois elas pediram para eu gerir o movimento, porque a equipe do movimento são as próprias pessoas nas empresas. Então, a minha equipe da Goldenberg acaba sendo a secretaria executiva do, do, do movimento. Então, até o, o próprio endereço do, do movimento acaba sendo a gente lá, as outras pessoas estão nas suas próprias empresas. O, os WebS eles são sete é, princípios de empoderamento é, que foram são globalmente as empresas se tornam signatárias desses princípios hoje no Brasil são 120 empresas signatárias dos WebS no mundo é, mais de mil é, e quando você assina você tem um, um compromisso vamos dizer macro é, político, institucional, de que aquela empresa vai migrar na direção, na direção desses princípios. É, mas a ONU não tem uma, uma, uma equipe técnica que possa apoiar as empresas é, na melhoria das práticas e implementação de, de estratégias para avançar nesse, né, nesse princípios. Então o Movimento Mulher acaba sendo uma equipe técnica que ajuda as empresas a desenvolver as melhores ações afirmativas, a gente até chama de estratégias políticas e tem evitado, tem alguns nomes que carregam, né? assim como feminismo, se né? fala feminismo dentro das empresas, fica todo mundo. Não, não, o nosso programa não é de feminismo, porque carrega conceitos e enganos aí ao longo do tempo, e a gente não tem tempo para ficar discutindo conceito Então, tá bom, você não quer falar feminismo, não quer falar ação afirmativa, a gente fala, troca o nome para poder agilizar o, o processo, né? O trabalho do Movimento Mulher é auxiliar no desenho e, e na troca de experiências, construir uma inteligência coletiva com essas empresas, de melhores práticas em torno desses sete princípios de empoderamento. Então, a gente sabe, para poder ter uma transformação dentro da empresa e as mulheres terem espaço para equidade, eu preciso de liderança engajada, alta liderança. Eu preciso de CEO da empresa falando que isso é importante e não pode ser um programa de RH. Então, como faz para envolver a alta liderança nisso? Eu preciso ter igualdade, oportunidade, inclusão, não discriminação. Quais práticas eu tenho que... Como que eu vou trabalhar compliance? Qual é o código de valor? Então, nós vamos item por item. Cada um desses princípios são é, trabalhados em grandes encontros com as empresas. Começaram eram 20 pessoas, hoje são encontros de 100 pessoas. É, lideranças e gestores dos programas de diversidade e equidade dentro dessas 25 empresas. E nós discutimos e trocamos melhores práticas e, e vamos construindo publicações. É, é, é, é, é quase que uma inteligência coletiva de outra natureza, não é uma inteligência acadêmica. Mas a gente entende que dentro das corporações, ainda mais essas grandes empresas, tem gente com muita competência e know-how para é, desenhar soluções para aqueles desafios. Se a gente conseguir estruturar esse conhecimento fazer esse conhecimento girar entre as empresas, nós entendemos que o avanço em, torno, é, em, em, em direção à equidade de gênero e, e, e equidade de lideranças femininas vai ser muito mais rápido. Né? Então, esse é o trabalho que o movimento faz, aí construímos indicadores, junto com a para poder mensurar o avanço das mulheres nas empresas, mostrar para as empresas os gaps e onde elas precisam melhorar, sistematizamos, disseminamos todas essas informações. A gente tem um portal muito legal que eu convido vocês para conhecer hoje, já uma referência, é, que é o www.movimentomulher.com.br e redes sociais também, é, com muita, muito conhecimento. Hoje o movimento já é fonte e referência de melhores práticas e conhecimento é, de equidade de gênero nas empresas. Eu trouxe algumas coisas aqui que talvez é, é, eu vou passar rapidamente, porque acho que são coisas que a gente já, você já vem discutindo, não, talvez não seja uma grande é, é, mas é legal vocês verem como que a gente tem tratado desse assunto nesse mundo corporativo. Né? Então tem uma questão muito simples esse desenho, mas que assim eu começo sempre minha, minha, minhas palestras com ele. É, e, e parece que cai a ficha. Aliás, os é, acatons e tal tem sido muito positivo. É né? uma, uma didática velha que a gente está voltando a usar. Porque isso é uma forma simples, é, com linguagem rápida. Mas né? aqui tem algo é, muito interessante até para discutir ações afirmativas. né Porque, na verdade, é, quando... Muitas lideranças de empresas falam, não, na empresa todos têm oportunidades iguais. As oportunidades são as mesmas. Portanto, depende do mérito e da competência da pessoa para ela poder chegar lá. Seja homem, mulher, branco, negro, homossexual, heterossexual, para todo mundo igual. Essa é uma fala muito constante de vida de empresas no início, né? O que a gente mostra que igualdade, você está presumindo que todos estão saindo do mesmo lugar, né? Que é diferente de equidade, que é dar oportunidades diferentes para as pessoas que saem de degraus diferentes da escada, né? E o que a gente trabalha no movimento é a equidade, é entender... É, e aqui, no movimento Mulheres, a gente trabalha a questão de gênero, mas eu, especialmente, trabalho com outras empresas que questão de diversidade, de forma mais ampla. E é lógico, nós estamos focando em gênero, mas quando eu falo de mulheres brancas, o desafio é desse tamanho. Se eu começar a falar de mulheres negras, o desafio é ainda maior. E nós estamos trazendo a questão de raça, a questão é, de, de pessoas de to todas as, as minorias. E essa é uma discussão que as empresas que já são pioneiras querem, assim, tem muita dificuldade para superar. Então, nós estamos trazendo grupos é, de estudiosos dessa questão da raça, de gênero, LGBT, para poder tra tratar com as empresas e também ajudá-las a evoluir. Acho que a gente está num momento mundo contemporâneo que não adianta mais enxergar empresas como o bicho-papão, é, capitalista, né? Não é assim, a gente, é, a gente precisa das empresas para funcionar. Elas geram empregos, elas pagam impostos. Então, talvez é melhor se unir a elas para ajudar elas a fazer o um trabalho melhor é, do que estar tá do outro lado atacando que elas só querem vender, que elas só comunicam e não fazem nada. Quando eu vejo uma empresa que tem uma comunicação mostrando que ela tem diversidade, equidade, eu, ao invés de criticar, eu vou lá. Olha, ah, é o seguinte, eu sou dessa área, eu sou consultora dessa área. E eu vi uma campanha sua na TV Bárbara, da tal são conhecer um pouco os números, me né? mostra um pouco como estão as mulheres, a questão de raça. E aí, sendo amiga e próxima, você consegue entrar e ajudar a transformar. Eu acho que não dá mais a gente ficar tacando é, fogo só sem ajudar a transformar. E assim, o meu papel, que eu trabalho há mais de 30 anos nessa área de causas, propósitos, em geral, é, no mundo corporativo, acho que o nosso papel é levar para que ajuda, conhecimento, apoio, para que o, o, o melhor desenvolvimento possa ser feito. Aqui tem alguns números que a gente sempre mostra para as empresas, como as mulheres no Brasil já são protagonistas, são responsáveis por mais de 42% dos lares. É, em 2011, já as mulheres com diploma superior mais do que os homens. A ambição, que é algo muito importante, tanto na carreira científica como na, na corporativa, é, que era, até a, a, alguns anos atrás, um, um item que a gente citava muito, que depende muito mais da mulher do que da empresa ou da academia, ela não querer chegar lá. Isso já, já, esse dado, essa informação, já não é real. Né? Nas últimas pesquisas é, da PNN Company, que chama se chama Sem Apar, a gente já viu que a missão das mulheres de serem líderes já está praticamente igual dos homens. Nós queremos, sim, chegar lá, quer dizer, é, quem está nesses mundos e buscando por isso. É, e as mulheres controlam, essa frase que é muito boa para convencer empresas, elas controlam 70% do consumo nacional. Então, assim, somos nós que definimos que carro é, nossos namorados ou, ou maridos vão ter, que, que que tá polícia, é o que nossos filhos vão comer, qual eletrodoméstico e assim por diante. Eu vi vocês citando aí um exemplo de, de cinto de segurança. Hoje em dia Renault tem é uma equipe de mulheres em PIB é, nos últimos cinco anos que definem, na verdade, a última, os últimos modelos da, da Renault foram mulheres ali definindo todo tipo de acessórios. Não sei se vocês repararam, alguns carros. É, tudo. E, e acessórios para pôr batom necessário, a, a água, o whey, essas coisas. Tudo. É, elas que ajudaram a definir. Hoje, a Renault está se desenvolvendo cada vez melhor e mulher lá tem praticamente equidade. A né? nossa uma empresa é totalmente diferente no mundo corporativo também ainda elas estão distantes do cargo de liderança os dados são muito semelhantes, se pegar os gráficos da, da de, na academia a são muito semelhantes é, ainda ganham menos que os homens em cargos iguais, elas sofrem com preconceitos estereóticos e ainda são as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, nós temos a, a dupla jornada que ainda nos obriga, é, ou nós ou outras mulheres que a gente contrata para ficar em casa enquanto nós, né que é uma característica só do Brasil, assim, a gente não, não, não pensa isso com o olhar de outros países. Eu, em grupos de discussão com outros países, eles olham assim, mas que mulheres são Vocês contratam não para... assim, Existe, e aqui a gente faz isso. E nós estamos falando de mulheres também. É, elas, elas estão em, em outra esfera, com desafios e oportunidades diferentes, é, mas a gente só consegue, muitas vezes, se desenvolver, porque elas estão lá cuidando dos nossos filhos e, e, e fazendo a faxina. Então, isso é uma característica bem brasileira. Então, é a gente vê que nos outros países, não existe isso. É, aqui eu, eu tenho cinco minutos, eu vou escolher algum, alguns slides aqui para falar tá para vocês. Eu quero só mostrar o pipeline corporativo, como é muito semelhante da, da academia. Tem uma igualdade de homens e mulheres entrando é, nos cargos é, é, de entrada né, na, na, nas empresas. E conforme vão avançando para conselho e isso vai diminuindo. Isso tem mudado e avançado. Nós estamos lutando para que esse avanço seja mais rápido, né? eu tenho empresas, esse dado é no Brasil, esse gráfico muito específico da massa mostrou, que ela chamou de tesoura, isso aqui é no mundo corporativo, com 3% de mulheres no board. Eu tenho empresas como Coca-Cola, como Unilever e Johnson Johnson, que fazem parte do movimento que são fundadoras, que já tem 50% de mulheres na liderança. E estão fazendo esforço tremendo, que isso é importante também. Não é de você chegar lá, você tem que continuar movendo os pratinhos. Se você relaxa e olha para o outro lado, as mulheres saem, acontecem outro, muda o gestor, e, então é uma tensão é, importante para a sociedade, mas já tem isso sendo alcançado. Aqui, por quem poderá a, a Alice também trouxe, a gente sempre fala, nós estamos falando do que é correto, é correto, é justo, é justo, né? é, é, é tanta questão de, de Direitos Humanos, como para impulsionar as operações e as metas do negócio. Aqui tem um estudo muito interessante com CEOs é, do mundo inteiro, bem recente, da Price de 2015. E a pergunta é, é diversidade e equidade é relevante para o negócio e por quê? Né? E aí tem todas essas questões respondidas, desde reputação, do impacto é, e melhora em satisfação do cliente. Aqui também, acho que a Márcia mostrou esse, esse gráfico em inglês, a gente fez aí uma tradução e, e adaptou junto com outros dados, mas todo o impacto que tem no resultado do, do negócio e quanto isso teria de impacto à equidade no mundo, mais de 12 trilhões se todos os países conseguissem avançar em relação à equidade. É, e aí, se tudo isso é verdade, os avanços são tão lentos, por quê? Né? Então são essas nove questões que a gente trabalha nas empresas. Né? Quais são as principais barreiras? A cultura corporativa masculina, falta de políticas de programas, estereótipos, falta de treinamento, ausência de modelos de mulheres líderes, que a gente falou aqui também, né? e, e a questão de preconceito de gênero inerente no processo de recrutamento e seleção. A gente tem feito, não vai dar para eu abrir aqui e detalhar com vocês, mas muitos treinamentos de viés inconscientes, que são um de seus baias muito comum, com as empresas americanas. Aqui no Brasil, eu tenho dado treinamentos de viés desde board até só para gestores. Agora nós vamos fazer um grupo só com empresas recrutadoras, os headhunters, porque essas empresas contratam headhunters para suprir é, vagas, é, pedem para ter mulheres, pelo menos uma mulher na short list, e eles voltam falando, desculpa, não tem mulher no mercado. Né? Então, assim, não adianta também a gente só trabalhar com as empresas, nós sempre trabalhamos com os fornecedores das empresas, e os vieses são barreiras invisíveis, humanas, é, não é porque tem gente ruim, tem gente boa, e tem gente que está pensando, eu vou fazer com que aquela mulher não, não suba, não é isso, é inconsciente, devido à nossa cultura, que a gente precisa ter consciência, compreensão e neutralizar esses vieses em todos os níveis da, da, da empresa para conseguir também avançar, senão você fica patinando. É, aqui eu contava um pouquinho do viés, e isso aqui é, o, é ação afirmativa. Adorei a frase da Márcia, vou usar agora com aspas: é, que ação afirmativa é igual ao sexo, e tem muitas formas de se fazer. Porque quando você fala cota das empresas, né, eles ficam todos. E na verdade, o que a gente tem trabalhado no movimento é para que a gente possa se autorregular. Né? Eu tenho também participado de debates na Câmara, com muitos deputados que têm falado sobre isso. Eu tenho receio muito grande que saia uma cota igual tem de aprendiz e PCD e obriguem as, as empresas a contratarem mulheres, a gente não acha que é por aí. Então, o que eu tenho debatido é as empresas têm que se autorregular. Vamos nós sairmos com uma cota, é, uma meta, né? e, e assim o governo vai poder cuidar do que precisa arrumar do governo e as empresas é, cuidam do mundo corporativo. Essa é uma plataforma de... de ações afirmativas, então é dessa forma que a gente tem trabalhado, desengajamento de liderança, diagnóstico, vieses, é, práticas para ampliar e melhorar a seleção, práticas para retenção e desenvolvimento e trocando esse conhecimento para as empresas. É, é isso, e eu fico à disposição para poder outras oportunidades. Muito obrigada. Agora vamos iniciar a última, a última palestra do dia, e aí convido Rita Pinheiro Machado, coordenadora da Academia do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Obrigada, é um prazer estar com vocês. É, eu queria agradecer o convite, o INPI, é, parabenizar o estudo, que foi realmente traz dados muito interessantes, né? É, então, eu vou falar sobre a perspectiva do INPI sobre gênero nas patentes. Obrigada. É, só pra gente ver o que, que eu vou falar. Eu vou falar é, um pouco o que que é... Ideia não, desculpa, saiu errado. Criatividade, inovação e invenção. Vou falar da questão do gênero na ciência e na sentação, porque vocês já falaram muito sobre isso. É só um contraponto para o que eu quero dizer depois. O gênero nas invenções no Brasil e a falta de conhecimento de PI que independe de gênero. né? Então, a gente vai, vai ver isso e considerações finais. Então, assim as discussões sobre inovação, elas acabam confundindo às vezes as pessoas. Claro que eu estou aqui numa plateia muito esclarecida, né? mas às vezes essa questão da criatividade, da inovação e da invenção ficam um pouco confusas. Né? Então, a criatividade a gente sabe o que é, é inventividade, é Inventividade, inteligência, talento, para criar, inventar, inovar, em todo e qualquer campo que a gente possa imaginar, inclusive no tecnológico. Inovação. A gente sabe que é a produção e colocação de algo novo no mercado, mas se a gente for olhar melhor a definição usada hoje para inovação pelo Manual de Osmo, na sua terceira edição. Ele amplia enormemente essa questão da inovação. Antes nós falávamos apenas de inovação tecnológica, hoje temos outros tipos de inovação, como, por exemplo, a inovação organizacional, a inovação na, na, nos aspectos ligados a marketing, por exemplo. Então, essa definição de tipos de, de inovação se ampliou enormemente. E o que a gente está falando aqui, o INPI, ele está aqui, ó, inovação em produto e processo em termos de... Invenção, que é o cor do, do, do trabalho do INPI. Né? É, então, invenção, o que, que é? Criação de produto, opa, perdão, criação é, de produto ou processo novo ou melhoria de tecnologia já existente. Né? E na Lei de Propriedade Industrial, que é de 1996, né, diz lá que é patenteável a invenção que atenda requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E no artigo 9, ela diz que é patenteável como modelo de utilidade, um objeto de uso prático ou parte deste suscetível de aplicação industrial, desde que seja uma forma ou uma nova disposição que envolva um ato inventivo, uma melhoria funcional. Eu costumo usar muito o exemplo da tesoura. Né? A tesoura, por exemplo, que foi inventada, estava se lavando, era uma inventora para pessoas que não são canhotas. Né? Em algum momento, alguém tinha essa, essa dificuldade no uso da tesoura, inventou uma tesoura para canhotos. Isso é um modelo de utilidade. A tesoura já existia, mas essa essa modificação, essa melhoria funcional é um modelo de utilidade. Bom, então o INPI trabalha é, na proteção das invenções, entre outras coisas. né? E para quem não conhece, o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Né? Então, assim, eu coloquei é, é, é, é, essa frase aqui só pra gente lembrar que o ser humano é, por si só, um ser criativo, independente de gênero. Né? Ele, ele procura transformar, alterar a realidade, buscar soluções, tem curiosidade, procura é, descobrir novas possibilidades. Né? no sentido de tentar resolver seus problemas, de tornar a vida mais mais fácil, né? Enfim, fabricando artefatos para suas diversas é, necessidades, né? Bom, é, no, no relatório que a gente está lançando hoje, né, que eu sei que está lançando, estava dizendo, né? A gente já viu isso que o Brasil tem uma liderança na participação feminina na ciência, né? E é, eu Peguei os dados né, e mudei um pouco o, o formato, e a gente vê que na, na variação do tempo, a gente vê que o número de mulheres cresceu muito de fato. Né? E se a gente olha ali em termos absolutos, a gente tem um aumento de 12 vezes na participação de mulheres como inventoras, o que é bastante interessante. né? O que a gente está vendo aí são patentes e inventores que constam dessas patentes. Bom, é, existe uma distribuição, isso a gente já viu, já foi mostrado de outras formas, existe uma distribuição ao longo do tempo que é, que é muito, muito parecida. Né? A distribuição, quando a gente olha lá no diretório do CNPq por faixa etária, né? é, a gente vê que, na verdade, não, não muda muito os percentuais. Né? A gente tem percentuais bastante parecidos principalmente nas faixas etárias mais recentes, né? se a gente olha a questão dos líderes, né? a gente tem também uma relação bastante parecida no, no, no passar do tempo, okay. e claro que isso tudo está muito ligado é, à produção de conhecimento, que é crescente, a pós-graduação, que é crescente, né? e o, é, usando o, o, o artigo da Nature, de 2014, tem uma coisa que é importante é que, segundo esse artigo, e é fato, é, o conhecimento no Brasil e outros países é, ele ainda está um pouco escondido. Né? Alguém mencionou aqui, acho que foi o Dante, que falou a respeito da língua, é, a é, publicação em, em periódicos que não são computados em outras, em outras bases, enfim. Existe é, essa questão do conhecimento que está escondido. Né? Claro que a gente tem é, Claro que isso aqui vai mudar, né? a gente, vamos ponderar isso aqui era sim, não é mais. Né? A gente sabe que a gente está com problemas de recursos. Mas eles mostram nesse artigo uma coisa importante, que é a questão das patentes. Existe investimento é, em P&D, mas quando, quando eles foram olhar a questão das patentes, primeiro, a América do Sul, muito pequenininha em relação aos Estados Unidos e China, lembrando que os Estados Unidos é o maior detentor de patentes que tem, né? Claro que a China está subindo, e quando a gente olha mais especificamente para esse grupo aqui, a gente vê que o Brasil ainda está bem pequenininho aqui. Né? Então, enfim, a gente tem um problema nessa questão das patentes. Ok, e claro que isso é, impacta na, na o quão inovativo o país é, né? e esse ranking de inovação Vem caindo sistematicamente. Parece que na, é, no, no último levantamento nós ficamos estacionados. Mas nós, é, é, a gente vem perdendo posições sistematicamente. A cada, a cada novo, novo levantamento, o Brasil perde em relação à inovação. No caso aqui, o Brasil está em 70 posição em relação aos países mais inovadores. Voltando a esses dados, então, né, é, vamos olhar... Uma, é, qual a importância disso. E aí eu encontrei no site do USPTO, que é o INPI americano, é o Instituto de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, em 2015, eles já estavam trabalhando essa questão de gênero nas patentes. Né? Né? Né? Número de inventoras participando disso. Né? E claro que o que eles estão olhando aqui é que essa disparidade ela acaba impactando economicamente, né? existe um grupo enorme de mulheres, cabeças pensantes, que não estão engajadas nesse processo. Então tem um impacto é, na competitividade global, no, no, no, na, na parte econômica, né? então é bem interessante que eles estão trabalhando nisso. E aí eu fiquei curiosa, porque existe uma característica nos dados do, do INPI, quando a gente deposita uma patente, a gente não diz o sexo, é, isso não existe. Né? Então, eu fiquei curiosa e fiz um pequeno experimento, uma amostra muito pequena. Né? Eu defini um período pequeno, levantei quantas patentes existiam naquele período, peguei um percentual daquilo, porque não dava para levantar tudo, e fui olhar a questão dos inventores. E isso você tem que fazer um a um. Né? E aí, é, dos 133 registros que eu, que eu, que eu coletei, 88 apenas eram viáveis de serem identificados, né? porque existem problemas com relação ao nome, nome que no Brasil são utilizados para homens e mulheres, ah, nomes asiáticos. Difícil da gente entender se aquilo é homem ou mulher. Então, dos 133, eu consegui identificar 80, e aí eu tinha 149 inventores, apenas 17 mulheres. É impressionante isso. Né? Levanta... mas tem um detalhe nesse levantamento eu não estou falando aqui de nacionais porque eu peguei um mês e vi o que tinha lá né? o importante aqui seria a gente dividir em residentes e não residentes para verificar o quanto de mulheres no Brasil estão participando de, de invenções e aí algumas observações a média de homens por depósito desses depósitos que eu levantei são depósitos de patentes, né gente? eram 2,2 homens por patente, e nas mulheres, 1,1. Então, naquele pequeno número de patentes que eu tinha mulheres, eu tinha, em geral, uma única mulher como enviatora. Enquanto os homens, eles apareciam, no mínimo, dois, sendo que um grupo tinha sete. Tá? Então, assim, eles trabalham, talvez, de forma mais competitiva, não sei, estou especulando. Né? 46 depósitos desses que eu levantei eram de empresas com 88 inventores nessas empresas. Apenas 8 eram mulheres. Tá? E, do, e 12 depósitos desses que eu levantei eram de instituições de ciência e tecnologia, de CTs, né? que não tinham identificação do inventor. Estava só o nome da universidade ou do Instituto Federal. Então eu não consigo identificar quais são os inventores nesses casos. Aí eu comecei a pensar... Quantas mulheres estarão nesses depósitos de universidades? Será que, que por termos equilíbrio na ciência, pelo né, que a gente viu antes, é, será que a participação de mulheres em patentes acadêmicas pode ser maior? Né? E levando-se em consideração que a maioria das cientistas brasileiras é da área da saúde, das biológicas, será que as patentes desse setor tecnológico têm maior número de mulheres? Né? vem aumentando ao longo do tempo, então foram coisas que começaram a surgir na minha cabeça enquanto eu estava montando essa apresentação. E aí eu estou dizendo isso muito por conta dele, esse é o último ranqueamento que está no site do INPI. E quando a gente olha esse ranqueamento, eu estou mostrando os 20 maiores depositantes do INPI, que observam que 15 são universidades. Isso aqui é, é uma discrepância, evidente, é uma característica do Brasil. Porque quando a gente pensa em patente, a gente pensa em empresa, e não em universidade. Né? Mas no Brasil, a gente tem essa característica. E aí, se tem essa característica, e eu tenho mulheres em igualdade, pode ser que isso seja diferente se a gente levantar apenas funcionários. Então, assim, quais são as dificuldades desse campo em relação às patentes? Aquilo que eu já falei. É, os documentos não, não mostram o sexo dos inventores, mostram só o nome. É? inclusive eu levantei, é, para casa, eu, eu pensei nesse artigo lá da revista Gênero de 2004 em que as pesquisadoras apontavam já para esse problema da falta de informação de gênero na questão das, das invenções né? outras coisas que também são dificuldades, aquilo que eu falei, os nomes que são usados para os dois sexos é, nomes asiáticos que não permitem identificação direta e, entre outras possibilidades de dificuldades que eu não detectei no momento. É, fora as questões culturais inerentes ao tema, o Brasil sofre de uma falta de conhecimento. E isso não tem nada a ver com o gênero. Né? E, na verdade, isso a Helena falou aqui a respeito do desenvolvimento da ciência com a vinda da, da família real. Para a propriedade industrial, é a mesma coisa. Né? Eles chegaram aqui em 1808 e, em 1809, saiu a primeira lei de patentes. Entre outras coisas, estava lá 1809 e a gente ainda não sabe usar. O Brasil é, participou da primeira convenção, é, do primeiro tratado internacional, a Convenção de Paris, o Brasil estava entre os 13 fundadores determinavam regras de propriedade industrial para todos os países, membros da Convenção. Tá? É, mas a gente não conhece essa temática, a gente não sabe usar, a gente não aprende na universidade. Né? Existe uma dificuldade grande. O que, que o INPI tem feito em relação a isso desde 2014, entre outras coisas, ele vem fazendo disseminação da importância do uso estratégico da propriedade intelectual, claro que tem que ser um uso estratégico, ampliar o uso da informação tecnológica, que são as informações que estão em bancos de patentes, é, capacitação, e criou uma academia de propriedade intelectual e inovação em 2006. Né? Só para mostrar para vocês que a gente começou junto com a lei de inovação. A lei de inovação foi uma determinante nessa história. O INPI tinha uma uma experiência pregressa com o CEFET e com a UFRJ no Instituto de Economia, nesse, nessa questão de capacitar a gente de uma forma mais especializada. Enfim, criamos a academia em 2006, primeira turma de mestrado, é, primeira turma de doutorado, temos um doutorado que pretende virar profissional, né, já que agora temos essa possibilidade. Né? Enfim, o é, INPI vem trabalhando nesse sentido, trabalha com inúmeros focos para gestores de tecnologia das universidades, é, os usuários em geral, né, tentando formar multiplicadores, que é uma coisa bastante difícil, já que o tema é muito complexo. Mas enfim, temos trabalhado nesse sentido. E só para mostrar para vocês, o número de cursos presenciais e à distância, e o número de pessoas que estão sendo capacitadas, e aqui a gente não está vendo o mestrado e doutorado, estamos vendo atividades de cursos que o INPI faz. Tá? O mestrado profissional começou em 2006, como eu falei, né? é, então nós temos uma quantidade de, de candidatos e mestrandos que conseguem terminar, é, e o número de dissertações que já foram defendidas, o doutorado começou em 2013, enfim, o, o INPI vem trabalhando nesse sentido é, para formar massa crítica com relação à propriedade intelectual como todo, e a propriedade industrial faz parte desse grande mundo da propriedade intelectual. Né? Bom, como considerações finais, eu diria que criar inventário não passa características humanas, nada tem a ver com gênero. Então, a gente tem que passar por cima disso. No mundo todo, existe um gender gap. guerra, né? mas no Brasil nós temos algumas peculiaridades que a gente não encontra na maioria dos lugares. Nós temos um equilíbrio de gênero e nossos cientistas, grande número de ICTs como maiores depositantes no INPI, o que gera possibilidades interessantes de estudos futuros mais aprofundados com relação a isso, em cima das perguntas que eu, que eu pensei e outras que vão surgir com certeza. Existe um déficit de conhecimento sobre propriedade intelectual e temas correlados, né, várias coisas em torno disso, e isso independe do gênero. Homens e mulheres não conhecem isso no Brasil, e eu sei que isso é uma dificuldade em muitos outros países. Né? E nos últimos dez anos, a academia vem trabalhando nesse sentido, de criar nossa crítica de pessoas que possam pensar, é, entender o um, um sistema, usar o sistema de uma forma adequada, seus seus fins, né? não, é, não, não existe uma apologia, você tem que fazer uma patente, mas você deve levar em consideração, evidente. Né? E a ideia é essa, é tentar é, criar nossa crítica e volto a dizer, a gente não tem um problema de gênero aqui é, nessa questão da falta de conhecimento. Então, assim, primeiro, seria interessante olhar nas patentes de residentes quantas mulheres de fato estão, nas áreas que temos mais mulheres trabalhando, né? para verificar se a gente, de fato, tem um problema de equidade aqui nesse caso. Tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço. É. Bom, para iniciar as perguntas e respostas finais, eu convido para a mesa a Alícia diretora do Gender Insight, Margarete Goldenberg sócia-diretora da Boldebert Consultoria e Rita Pinheiro Machado, coordenadora da Academia do INPI. Da... É, para você fazer parte das bancas ou ganhar bolsa, para você nascer nesse sentido de ainda tem que trabalhar e, em, em, em representações sociais, de igualdade, de gênero, para é ser da regra, aí você coloca assim, uma cota na, na diretoria, então né, já são poucos, então estão sobre com a comunidade, são todas as grandes diretoria, então também você. Thank you. Oh? É, por favor, para em Budenberg repetir o site. Ah, não. <risos> é. Sim, a do Mul Movimento Mulher, isso. Ah, sim. Ok, obrigada. Você conversou antes sobre a questão da licença-maternidade e que em alguns países uh, isso é dividido entre homens e mulheres. Aqui no Brasil, especificamente, você tem visto alguma mudança nas empresas? Porque ainda é um meio que acabou tá tabu a licença-maternidade, essa questão. Você tem visto algum, alguma mudança nos últimos anos? Boa noite, eu sou a eu estudo sociologia, estou no doutorado agora e tenho me interessado em gente pensar é, o conhecimento sociológico, o conhecimento científico e a questão do gênero, mas também pensando um pouquinho do Brasil América Latina. E aí, eu fiquei muito interessada pelos dados, assim, acho ótimo a gente pensar isso quantitativamente, porque a gente consegue ter uma noção estrutural de como está a coisa. Mas eu queria saber se vocês têm alguma noção mais substantiva, ou seja, quem são é, o perfil dessas mulheres que estão produzindo conhecimento e qual é o conhecimento produzido por elas? Mas será que tem alguma diferença substantiva entre o conhecimento produzido pela mulher e o conhecimento produzido pelo, pelo homem? Quando essas mulheres entram na empresa também, será que tem alguma diferença substantiva entre a maneira como elas vão gerenciar, organizar? Ou se a gente também vai, ou se as mulheres estão só reproduzindo modelos masculinos, e eu, né, na fala o que é inventado pelas mulheres, né? será que a mulher, desculpa, é, será que a mulher só vai pensar em questão de acessório para colocar no carro ou a mulher também está desenvolvendo o motor do carro, sabe? eu acho que é a gente pensar um pouquinho mais substantivamente de que maneira que as mulheres estão inserindo na ciência, porque o meu medo é a gente, tá, tem muitas mulheres agora na ciência, mas a gente continuar reproduzindo um modelo que é altamente androcentrado, né? sempre produzido por homens. Assim, de que maneira que a gente pode transformar a ciência também. Né? Não só ter mais mulheres, mas mulheres substantivamente. Assim, né? Que mais mulheres sejam citadas, mas produzam teoria de fato e não reproduzam o tipo de, de ciência produzida por homens. Assim. É, bom, que me chamou a atenção, muito interessante, que me chamou a atenção né, sobre essa referência que eu tinha aqui da empresa, ela exigia que o short face estivesse no meio. Eu gostaria de ter uma análise, talvez, mais aprofundada em relação ao indicador ao número de patentes. Porque o é, depósito de patente não é, uma, não é uma opção individual de escrever um artigo, né? Depende muito mais do grupo, do seu grupo de pesquisa, do vigor da sua instituição. Eu então, acho que caberia uma análise multivariada, pelo menos nessa situação, nesse indicador. Porque essa separação, né? Dos indicadores, sem uma, uma combinação entre eles, eu acho que é mais crítica no caso de patentes. Você teria, por exemplo, cooperação internacional, ajuda bastante, é, uma área multidisciplinar, ajuda bastante. Então, não é simplesmente escrever um artigo, acho que alguma é coisa que deve ser mais refinada. Não sei se estou enganado. Obrigada. A pergunta dela, eu queria que fosse comentado Eu não vi na listagem das universidades a UFRJ, trabalho lá e curioso. Queria saber por que ela não está no ranking das patentes nem como uma décima aqui, né? Boa tarde, eu sou Luciana confio, eu sou a diretora de RH Beldevia, que o Dante citou no começo. Esse assunto me encanta, já participei até de uma. Uma palestra na Coca-Cola Sobre diversidade Fiquei encantada, peguei várias dicas E a questão da licença paternidade Que foi a pergunta da Fernanda Eles sim estão implantando eles, eu acho que É um mês que eles estão dando E o objetivo é justamente O homem vivenciar Estar com as crianças né? Estar com o bebê E depois no retorno Ele realmente entendeu o porquê dos quatro meses E não nenhum preconceito ao contratar uma recém-casada é, que tem os seus anseios de ter filho. Ele que realmente é, é living and learning, né? exatamente, é o objetivo da cota. E é o a gente tem esse programa em alguns outros países também. Eu estava conversando com um amigo nosso da Alemanha, que falou que até seis meses você pode ficar. No Brasil, a gente é, o homem pode ficar até seis meses de licença e a gente ainda... Tem alguns projetos aqui relacionados a isso, mas a gente tem 65% do nosso quadro no Brasil feminino. Às vezes, o shortlist tem que ter algum homem, porque são hormônios gestores. Ele é o único homem da equipe, toda a equipe é feminina. Algumas vezes ele fala, por favor. E um outro comentário que eu queria fazer, que não tem nada a ver com isso, uma vez eu li uma matéria sobre machine learning. E eu vi que as máquinas estavam começando a ficar viciadas com dados que estavam colocando. Por exemplo, para recrutamento e seleção, o engenheiro está para homem, assim como a enfermagem está para mulher. E que eles estão tendo que mudar todos os algoritmos, porque como eles pegavam muitos assuntos relacionados a isso, então no short list vinha homens, porque usavam engenheiro como o termo, para buscar os currículos. Então, assim, até quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que mudar a informação que a gente está dando para a máquina, porque senão a máquina mesmo ela tem preconceito. Então, é um outro comentário também que eu acho que vale muito a pena e muito estudo sobre isso e muita discussão sobre isso. Mas parabéns pelas palestras, parabéns por, todo, por tudo que vocês apresentaram aqui. que então, é um conceito muito novo, onde o homem o funcionário homem e mulher eles decidem com as suas esposas, com né? as mães e os pais, é, de que forma vão tirar a sua licença de paternidade. Né? E aí a gente tem cases muito legais, hoje eu não trouxe vídeos, porque como não ia funcionar bem. A gente tem vídeos é, de funcionários dessas empresas que tiraram a licença de paternidade e a gente entendendo também, se colocando no lugar deles, nós também nos colocar nos lugares dos homens. É só com a empatia, com essa capacidade de se colocar no lugar dos outros que a gente vai conseguir resolver a, a, as diferenças. E também olhar pro ângulo dele, né, como, como o homem se sente no início, quando o bebê nasce, uma relação quase simbiótica com o bebê e, e seio e amamentação, e o quanto ele se faz, por exemplo, muito mais necessário às vezes, não nos primeiros dez dias quando a mãe volta para casa, mas depois, quando ela começa a querer fazer outras coisas e dar conta de outros como muda o, o momento ideal para ter uma licença-paternidade, se é o segundo filho ou o terceiro filho, o pai é essencial é, nesse momento para poder... Né? Então, contando e, e, e como isso se adapta a cada situação e adequando para uma dessas situações. Então, é, essa discussão a gente tem direto, estamos levando esses novos modelos Aí, outra coisa, tudo isso para casais homossexuais, heterossexuais, adoção, então estou falando de equidade, mas a gente vai garantindo todas as condições de diversidade, senão a gente arruma, é, aperta uma torneirinha, desaperta todas as outras e nós estamos falando aqui de igualdade de oportunidades é, para todos. Né? Então, quando você fala com a empresa, você precisa arrumar uma coisa e já ir ajeitando as outras, senão você acaba com a injustiça de outro lado. Né? E, em relação à short list, né, essa questão de... de Team, né, de, de, de mulheres na ciência, tecnologia, inovação e tal. É um grande desafio das empresas, é por isso até que eu estou tentando fazer essa aproximação, porque o que eu escuto nas universidades é que sim, tem muitas mulheres em ciência, sempre em várias disciplinas, que querem entrar no mundo corporativo, e que não estão encontrando os caminhos, e do lado de cá, é, empresas querendo contratar. O que a gente tem desenvolvido é programas com essas empresas, desde lá da ponta com as universidades, seja elas nas Exatas, que é um exemplo de projeto que a, a, a, a Márcia citou, fundo elas, para aumentar o número de meninas formadas nas Exatas. Microsoft é associado nosso, a gente tem feito muito trabalho com desenvolvimento de tecnologia. Tem muitas startups de meninas, se vocês procurarem meninas da ciência, techno, girls, tem tudo que você pode imaginar. E essas meninas que, que são é, muito jovens, elas estão agitando uma geração, é, é, um, tem um papel muito fundamental também gerar isso. Mas, em síntese, as empresas estão indo lá na ponta, ajudar na formação, ajudar a trazer essas meninas para a empresa. O diferencial é, de mulheres é, na área de tecnologia não é só na busca e na contratação, eu tenho que ir lá na atração, na formação para estimular. Quanto mais mulheres líderes em áreas como engenharia, e ciência a gente tiver, e mais luz colocar nelas, maior a ambição, isso gera um círculo positivo de mudança cultural, seja da paternidade, é, da, do pai mais participativo, para que isso seja é, é, um desafio filhos e casa é, é, do, é do casal, né? nós vamos tirar isso da cultura, isso é cultural, não é o marido ajudando, não é o pai ajudando, a mesma coisa em engenharia, então assim, em síntese. Nós temos que trabalhar com questões culturais, emocionais e estereótipos, que são muito internos, junto com questões que são muito práticas, de mudança de, de, de, de práticas de empresas. Então, são questões pessoais, individuais e corporativas. Então, como costumo dizer, para a gente conseguir, conseguir é, equidade e, e mulheres na liderança, nós temos que girar muitos pratinhos ao mesmo tempo voltar logo no primeiro, quando ele parar de balançar, você tem que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas o que dá para dizer hoje, depois de três anos do movimento, é que, sim, os resultados aparecem mais rápido do que a gente pode imaginar. É, com relação ao indicador de patentes, claro que precisa ser olhado com muito mais critério, não há dúvida nenhuma. Né? Teria que se avaliar uma série de condições, é, colaborações que são feitas, evidente. Né? Ah, com relação a ao FRJ a UFRJ está entre os 30 primeiros, né? mas a gente tem que lembrar que, no âmbito dos pesquisadores, de uma forma geral, as patentes ainda não são bem vistas, né? eu venho de um grupo de pesquisa que fazia isso de forma natural, né? claro que depende muito da área, evidente, né? e, e a questão de da, é, o, a, os pesquisadores, eles têm como, como é, base da sua atividade, produzir artigos, né? Claro, todos nós sabemos como fazê-los. A patente não é diferente, ela tem uma lógica normal como qualquer artigo, né? A única diferença é que você precisa contar a história, né? Até onde a tecnologia foi desenvolvida e a partir daí você começa a contar o que foi que você trouxe de novo para aquela tecnologia, né? Mas existe uma lógica como existe num artigo científico. Porque eu acho é que, na, e eu tenho inclusive uma aluna de doutorado trabalhando nisso, a maneira como os pesquisadores veem essa questão de proteger o conhecimento ainda tem uma série de preconceitos e barreiras. Né? Agora, eu acho que, por exemplo, essa questão do, do currículo lá, de ter colocado isso como uma da, um dos pontos a serem avaliados faz com que isso comece a mudar. Né? mas, claro que também vai pelo outro lado. Começa a mudar, eu quero pontos no meu currículo lá, te faço um depósito qualquer, tem isso também, tá? Mas eu acho que é muito popular. Muito obrigado, Alice, Margareth, Rita. E chegamos ao final das nossas apresentações. Agora, queria convidar todos vocês para um coquetel, que está sendo servido aqui ao lado, e colocar aqui toda a equipe à disposição. Temos aqui uma brilhante representação da Eusofia. Estamos à disposição.